aquelas negras todas eram lavadeiras. Inclusive a minha mãe também foi lavadeira, nos criou, né? criou cinco filhos à base de lavar roupa. Eu fui educada, fui criada, fui educada sem pai. Foi só a minha mãe que nos criou. Conheci também a, a mãe da, da Bela, da Francimar. Ela morava no Pico das Águas. O pai dela era, era peixeiro, dentro daquela feira lá. Eu não sei como é o nome daquele mercado de lá. Conheci a dona Severina, que era a dona. Que ela, a dona Severina ela era rezadeira quando tinha festa de tambor, né, lá na minha tia-avó Maria Estrela. Tinha também uma senhora que morava com a minha avó, era a dona Antônia Lobão, que tinha sido filha de escravo. E muita gente mesmo, muita gente conhecida.